Fala pessoal, tudo bem? Cláudio Brito falando. Estou trazendo aqui uma grande novidade para o nosso canal, que a partir de agora o nosso canal se transforma no canal premium. O que isso quer dizer, Cláudio? Quer dizer que a partir de agora a gente vai ter três modalidades de assinatura. A primeira delas incluindo todo o tipo de conteúdo voltado para inovação, marketing digital, mentoria, negócios, são entrevistas, são vídeos especialmente produzidos para o canal. E a segunda modalidade, a gente vai trazer também dúvidas frequentes relacionadas ao atendimento do mentor, ao atendimento, à atuação, à venda da mentoria. Né? Então, são conteúdos exclusivos pedidos aí pelos assinantes do canal. E a gente vai ter uma terceira modalidade que são conteúdos né, de cursos realmente que a gente faz e que serão disponibilizados aqui no canal. A gente vai começar com conteúdos, cursos né, de inovação de marketing digital e espera trazer também aqui para o canal o conteúdo do mentor extraordinário do mentor de negócios e quem sabe até conteúdos né, de cursos específicos para os assinantes do canal aproveita porque os preços estão em valores especiais para os primeiros 100 assinantes depois dos 100 a gente vai substancialmente né, aumentando esse valor à medida que mais 100 clientes vão assinando. Então aproveita, você tem a oportunidade de assinar realmente no preço mais baixo possível e garantir né, esse conteúdo premium que a gente está produzindo aí para o canal durante o período de um ano ou até mais. Esse é o meu convite para você, espero que você aproveite a oportunidade e seja um assinante do canal global. Até breve!